Oi, oi! eu sou Sheila Ferreira animani e mais uma vez estou com vocês Hoje nós vamos fazer a nossa capa de chuva dançando na chuva com estilo Olha só que maravilha que é Olha só que linda que é essas capas de chuva, gente E vocês vão ver que é facinho, rapidinho de fazer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 compartilha muito esse vídeo assim que chegar a 3950 inscritos aqui no canal eu vou estar disponibilizando essa peça aqui no tamanho 3 que é esta aqui ó vou estar disponibilizando esse molde aqui no tamanho 3 lá no grupo animania pet no grupo público o link está aqui embaixo se você não participa corre participa já tem alguns moldes lá pra você baixar tá bom lembrando que os moldes não ficam lá disponível para sempre ele entra e tem um Prazo para ficar lá disponível depois, ele é retirado. Então, tem que aproveitar, correr e baixar. Ok? Então, bora compartilhar muito esse vídeo, pessoal. E você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, gente. Tá? E ativa o sininho para receber as notificações. Se você não conhece o nosso trabalho e chegou aqui agora, por acaso, né? É, procurando uma capa de chuva para o teu bebê de quatro patas, vai em vídeos e faça um tour no nosso canal. Tenho certeza que você vai amar, temos muitos e muitos moldes ali, muitos e muitos modelitos para você ver, para você curtir, ok? Tenho certeza que não vai ficar só na capa de chuva, você vai achar mais coisas interessantes para o teu bebê de quatro patas aqui no nosso canal, tá bom gente? Então vamos lá fazer a nossa peça meus amores, mas antes roda a vinheta aí! Então, tá aqui os materiais que nós vamos usar para fazer a nossa capa de chuva dançando na chuva com estilo, tá? Esse molde foi elaborado por mim, né? E pela nossa ADM Lígia, né? Foi uma ideia que ela trouxe pra gente, né? Eu achei legal, vamos fazer e fizemos. E ficou assim, tá? Então, a gente vai precisar de quatro velcos, tá? Ou um velcro grande, né? Aqui a gente vai precisar de dois aqui, dois aqui, então é quatro, tá? Ou um grosso, um mais, mais largo. A gente vai precisar dos moldes. Esse molde aqui você vai cortar duas vezes, tá? E esse aqui uma vez dobrado, com essa abertura aqui, que é pra saída da guia, ok? A gente vai precisar de alguns filetes também, tá? Pra gente estar tá passando ao redor. Aí fica a critério de vocês a cor, né? O tecido que eu tô usando, eu tô usando um nylon, um nylon ah, impermeável, tá? Você vai comprar lá, eu quero um, um nylon que dá pra fazer, o um tecido de nylon que dá pra fazer capa de chuva, que é aquele impermeável. E daí, eles vão tá te vendendo esse aqui, tá? Ó, ele é assim, ele é impermeável, tá? É nylon, tá? Nylon impermeável, ele é levinho. Tá? Ele não é igual ao corino, né? Que é mais, mais grossinho, ele é levinho e é um tecido bom pra gente tá vestindo no nosso cachorrinho pra passear, né? Então, é esses os materiais que a gente vai usar pra fazer a nossa capa de chuva, dançando na chuva com estilo. Vamos lá fazer a peça, então. Primeira coisa que a gente vai fazer é juntar o nosso o nosso capuz aqui, tá? Pode juntar no direito mesmo que a gente vai passar um vai passar um filete aqui, tá? Agora, a gente vai pegar o nosso filete, tá? A gente vai usar esse lado aqui pra ficar uma cor diferente, tá? A gente vai dobrar uma vez, outra vez e aqui, ó, para abraçar aqui. Vamos abraçar aqui no nosso capuz, tá? Como eu sempre falo, se você tem uma maneira mais fácil de fazer... Você pode fazer tranquilamente, não é necessário seguir esse passo a passo. Aqui eu mostro o meu jeito, a minha forma que eu faço, tá? Mas, você tem outra forma mais fácil de fazer, fique à vontade. E ainda nos ensine, né? Traga pra gente a maneira, a técnica mais fácil. Pra você fazer a nossa peça, a gente vai ficar muito feliz, tá bom? Ficou assim, agora a gente vai passar o mesmo filete aqui tá vai passar aqui o filete ok Ficou assim. Reserva. E vamos pegar o nosso corpo, tá? A gente vai pegar um quadrado, tá? E vai colocar tá? o quadrado no direito, né? Bem centralizado, para depois a gente virar essa peça pra dentro, tá? Ó, vamos colocar um alfinete aqui. E vamos passar uma costura aqui ao redor, ok? Ó, colocamos um quadrado. Tá vendo nosso quadrado aqui? E a nossa, nosso direito. Colocamos um quadrado aqui. O mesmo tecido. E aqui a gente vai fazer uma costura, Tá? A gente vai passar uma costura. que tá o nosso... Agora, a gente vai abrir... Vou abrir aqui, tá? Fazer como se fosse um caseado, tá, gente? Essa é a forma mais fácil que eu encontrei de fazer essa peça aqui. Fez isso aqui, a gente vai fazer piques, tá? para não para não cortar a costura faz piques rente rente a linha só cuida para não cortar a costura né fez o pique Agora a gente vai virar esse aqui para dentro, tá? Ok. Vamos prespontar aqui, tá? Pronto agora é só cortar o excesso aqui Ou fazer uma limpeza né na overlock eu acho que não é necessário porque esse nosso nylon aqui ele não ele não desmancha né então não é necessário você fazer a tal limpeza na overlock Esse processo aqui é mais pra dar um acabamento tá gente pra dar fazer um, um caseado no caso, né então ficou assim, ó Aqui é por onde vai sair a guia, né? Feito isso, agora a gente vai pregar, pregar o nosso capuz, tá? Vamos pregar o nosso capuz aqui. Vamos achar o meio da peça. Vamos fazer um pique. O nosso capuz a gente vai pregar aqui, tá? A gente vai pregar no direito, porque a gente vai passar... A gente vai pregar no direito, por quê? Porque a gente vai passar o um filete, né? Então, a gente vai pregar no direito. Aqui é o meio da peça, que a gente já fez um pique. E aqui é o meio do capuz. Então, meio da peça com o meio do capuz, a gente vai pregar o capuz aqui, ok? Ok. Bora pregar o nosso capuz. Então, ficou assim. Agora, a gente vai passar o filete, tá? Vamos fazer a nossa emenda aqui, tá, gente? Vamos pegar aqui. Então ficou assim, pessoal. Agora a gente vai colocar os velcro para dar fechamento na nossa peça, OK? Vamos colocar os velcro aqui embaixo, né? Como mostra aqui no nosso molde, tá? Aqui, aqui a gente vai colocar dois velcro. E aqui Do outro lado agora e o rabinho já tá pronto olha só que é onde vai ser o rabinho agora vamos colocar o velcro aqui, aqui na frente daí vai ficar assim vamos colocar o velcro aqui Olha só. Então, a nossa capa de chuva ficou assim, ó, gente, ó. Ficou assim a nossa capa de chuva. Então, a nossa peça está finalizada. Olha só que maravilha que ficou essa peça, gente. Olha só. Para os nossos bebês de quatro patas poderem passear na chuva, né? Essa aqui, ela é feita de plástico. Aquele plástico que a gente faz toalha de mesa, sabe? Então, dá para fazer com ele também, olha só. Fica bem, bem legal também. Caso você não ache o nylon, né? Ou o vinil, né? Então, você pode estar tá fazendo de plástico. Tá bom, gente? Então, é isso, gente. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. E eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas peças pet, tá bom, gente? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe todos vocês. E até a próxima. Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Beijos. Tchau, tchau, tchau.